Precisando que você quebra um galho para mim, certo. De, de coração mesmo. Preciso falar com o patrão urgente, mano. E eu tô o celular meu zerado de bateria, zerado. Mas é rápido. É rápido é? eu cobrar se você puder desbloquear para mim. Bom, então. Pode ser. É. Desbloqueia. Pode segurar aqui para mim. Aí. Pesada, né? Tá, <risos> Segura aí. O patrão, e aí? Ele... Qual é o seu nome? Bruno. Oh, é, o meu telefone zerou a bateria, Ai. até impressou. o Bruno me emprestou aqui. Não, tá firmeza, mano. Tá tranquilo, o Bruno já tá até com a gente, as armas tá tudo aqui na caixa. Não. Daí ele vai, a gente, a venda vai ser aqui mesmo. Ô, Bruno, tá... não. Peraí, peraí, tô com o patrão. Ai, ah, não, vai, não. Vai, Bruno. ah, você tá não, não. chegando, patrão? Não, é um é menino de vida. Ô, parça. Beleza? Vou trocar uma ideia com você rapidão aí. Eu vi que você tava no telefone aí, você não tem a moral de quebrar um galho pra mim, não. Que? Prestar o telefone só pra me ligar pro meu patrão. Eu vou ligar cobrar. De boa. Vai, Eu vou ligar rapidão. Cobrar. Né? Rapidão, aí você segura só pra mim. ligar. moral, só segurar aqui. É. O telefone zerou a bateria, mano. Seu nome? Douglas. E aí, patrão? Não, minha bateria zerou, mano. Graças ao Douglas aqui, o cara é mó firmeza. O que tá tem uma cara de corre, de correria. O moleque é dos nossos, eu acho, ó. Firmeza. Não, ele vai ficar por aqui, eu tô próximo da avenida aqui. Isso, a caixa de arma tá aqui já. Daí ele. Não, que firmeza. isso, Toninho? Pô, tá maluco, tá maluco aí, meu? Não, não, não, não. Tô com patrão na minha. Peraí. Ah, pera aí. Ai, é pera, aí com... pera aí, mano. Pera meu pera mano. Pera aqui, irmão. Espera, Peraí, irmão. Deixa eu te falar. Não, pera aí, não. O patrão vai ver você me pegando não, não, não. aqui, vai dar merda, mano. Não, não, não. Arma, é aí, arma, é. você vai ganhar dinheiro, não, não. mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você vai ganhar dinheiro. Fala, João Cláber Beleza? Lembra lá na reunião que você falou? Eu vou fazer aqui agora. Vamos ver se vai dar certo? Aperta o play. Ah, moleque. Vamos pro alto aí. Vamos pro alto. Aqui, olha aqui, para Vamos pro alto. mais Mãos pro alto. Que isso? Calma, calma, calma, calma. Aí, é. vamos louvar a Deus. Vixe, está tá tirando. Está Só louvar a Deus. Ah, aí, <risos> Para louvar a Deus, <risos> você não. <risos> Eu... <risos> Eu vou louvar... <risos> louvar, a Deus não tem que levantar a mão. Que loucura. Calma, coração. <risos> ô, cadelo sem coleira. Levanta os braços aí. Levanta aqui para mim. Levanta. Espera, meu... para. Levanta. Peraí, mano, desculpa. Levanta aí. Oi. Vamos louvar a Deus. Calma, louvar a Deus, sobe. Tá maluco, opa, foi embora. Uh, levanta a mão aí, Diogo. Vai, vira pra mim aqui, oi. mano. Levanta a mão, levanta oi, a mão. Oi. Levanta a mão. Que que que mais. Que Vamos doido. louvar a Deus, irmão. Bem bolada, bem bolada. Vamos louvar a Deus, né? Oh, Deus. Eu mano, pensei que você ia me assaltar, cara. Que Por isso, favor. meu? Eu ia me assaltar, mano. Você tá maluco? Louva eu, o jogo vacilão, mano. Olha o que esse doido vai fazer. Vai, cachorro. Beleza, que, é que louco, louco, um Olha o que o Toninho oh, tá, man. tá, tá fazendo, meu. É, é a maior a a para barbaridade, rapaz. Faz um tá corre pra mim tá aqui, mano. mano. Faz um corre tá pra mim, mano. Nós tá tudo cachorro louco, mano. Que isso? Não, então. Desculpa aí, mano. Vai na fé, então, mano. Você é louco, irmão. Só pedindo um corre aí. Vai na fé, então, mano. Toma. Firmeza, vai! vai não, não, não. <risos> aí, ó, mais um. Vocês vão ver isso aí! Uai, moleque! Vamos dar uma ripa aí, viu? Peraí. É louco? Trabalhava, preciso entregar umas pizzas aí, mano. Que quebrada, Ai, vou entregar umas pizzas aí no estádio aí, a 10 conto cada uma. Vamos aí, rapidinho, deixa comigo. 10 contos só pra entregar pizza, mano. Nesse não domingo é. você Ô, vai rir muito não, no jogo Clever Show. Tanto, show. Mesmo, eu só queria entregar pizza só, mano. calma. mesmo calma. Vai, estressadinho. Deixa <risos> eu trocar ideia com você, peraí, rapidão. Hum, calma. Mano. Tá loucão? Calma aí, deixa eu falar com você rapidão, mano. Onde que fica a parada que? aí? Onde que? Parada, mexe sua parada não, tio. Calma, você sabe onde fica a parada? Estou perguntando, você sabe? Não sei que parada, parada é Parada de ônibus aqui, vocês sabem o ah, é? Ah, ali pra baixo, ali, ó. Ai, você tá todo em choque aí, é parada Tem de ônibus. ônibus, trem ali, ó. Oxê, ah, você pensou ai, que era o quê, mano? bolada, vamos rir! E aí? Beleza? Opa. Olha, abaixa o telefone só pra eu trocar uma ideia com você aqui, na moral, aqui Só nós dois, certo? Na moralzinha, beleza? Então, olha, é o seguinte, mano. Onde fica a parada? Fica parada. Ah. Parada, mano. Tá dando um lock agora, não, mano? Você parada, vem ali com o bagulho, ali, papai, não sabe onde é, qual que é a parada, eu tô, mano? Eu tô mexendo no meu celular, tranquilo. Não, aqui. Onde mas onde que é a parada? Fala, você tá, parada, ligado tá ligado falando. que. é? Você sabe onde é a parada, mano? Não, mas tem que dizer que parada aqui é. Parada de ônibus, tá bom? Tem parada de ônibus aqui, não? Ah, não... não, a parada de. Hã? Ah? Parada de ônibus, você não sabe, não? Calma. Deixa eu trocar um dia com você aqui rapidão, peraí. Aí. Calma, calma aí, calma. aí mano. Calma. Dois palitos, calma. Calma, mano. Calma. calma. Você tá Oxi. me segurando assim por quê? Pera, deixa é eu louco? só te falar uma louco? Você é louco? Você tem um cara que fala, não. Onde que é parada? Onde que é parada? parada? parada. Quê? Pera aí, mano, deixa eu falar com você. Você vai ficar correndo aí, cadela? Eu tô apressado. Calma aí, onde que, é não, pa, pa, bolada, onde que é parada? Tá me segurando de cadela? Não, a parada. Onde que é parada, irmão? Parada de ônibus, meu. Entrei pra academia. Só que é o seguinte, eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. É mesmo, é mesmo louquinho. louquinho? Olha aí, oh, vamos rir com o Toninho, vamos rir, vamos rir, vamos rir. Você é safado, é você mesmo, você é safado. Tá pensando que é dar pião na minha quebrada, irmão? você que, tá pensando o que você que tá na tua quebrada, irmão? Olha o que é, esse maluco vai fazer. Coisa, nada, tira você o óculos não. aí. Tira o óculos você, aí, seu pilantra. O que você pilantra. quer? Pô, desculpa, mano. Puta, você, você é que você é quer, um maluco? Louco. Não, eu pensei sai que era. <risos> eu... Desculpa, era ele. Perdão, eu pensei que era. Eu pensei que era, desculpa aí. Perdão, beleza, não. Eu vou, valeu, desculpa aí. Calma, mano. Desculpa aí, beleza, perdão, mano. Já pedi desculpa. Cara, se eu, né, eu aí, você mesmo. Ai, fica na mãe, fica pau. Fica na moral. Fica na moral, fica, na moral, fica pau. Oh, você tá louco, louco Tony? Pensei que era o pica-pau, mano. O maluco é tá louco. pavorando na quebrada. Você é, é louco, irmão? Isso eu tô armado? E se você pega eu assim, alguém tá armado, irmão? Não, coração. Desculpa, Cremosão. É um cara de pau. É não, desculpa, oh, mano. Não, não maluco, perdão. Mano, eu pensei parecia o pica-pau, o maluco tá pavorando na quebrada. E aí, ô safadão? Tu gosta né, Toninho? Pera aí, tá tirando, pera aí, tá tirando ou não? Você me conhece, tio? Deixa eu falar com você. Você é você sabe. O que você foi falar de mim pro Moraes, mano? Você me conhece, tio? Você me Deixa conhece? Você me conhece? Qual que é o seu nome? Matheus. Pô, mano, perdão. Não, não tem. Tira a mão do não é você não, irmão. Desculpa mesmo. Perdão, eu. Agora não, tem perdão. desculpa, eu já pedi. Você me conhece? Você me conhece? Não. tirando. tá atirando? Você não miga? Formiga quer, formiga ah, é não, folgado, não, é beleza, folgado, beleza. rapaz, é muito Opa, aí, folgado. Valeu, valeu, mano. dando uma de louquinho no celular não, hein? dando é uma de conhece louquinho conhece no onde? celular não? Você não é lá da vida? É oh, peraí, peraí. Ô, oh, mano, desculpa, não, não, eu... sem querer. Desculpa, Ai, peraí, eu... deixa eu te falar. Peraí. Peraí. Deixa eu te falar. Agora, olha agora, olha agora. Deixa eu... Só com... Não, eu... eu... Peraí, eu... eu... eu... é, é... é pegadinha. É pegadinha. É Ali, é, é pegadinha. Olha lá, cabra escondida lá. Pegadinha. É pegadinha, mano. É pegadinha, mano. É um tchauzinho lá, mano. Fala, João Kleber. Tranquilidade. O povo hoje acordou assustado, hein? Roda aí que você vai ver. Ô oh, moleque! Meu Deus do céu! <risos> ah. E aí? É Ela... nai! Ai, ai, sensacional! Bem bolada, bem bolada! Papai do céu, meu Deus! É meu céu, meu céu, meu céu, meu Deus! É meu, Deus, céu, meu Deus, Deus do céu! Vamos João Jô Kleber! Beleza! Hein? Dia de treino pesado hoje, hein? Vamos lá? Aperta o play aí! Eu vou por aqui! Opa, beleza. beleza, como é que tá a água lá? Ah, tá geladinho. A piscina tá boa? Tá boa, demais. Ah, vou dar uma treinada aí pra mim. É, vale agora. Pode ir embora, né? Pode ir embora, pegar minhas coisas aqui vou embora já. Minha opinião, rápida, a roupa você? É? ser eu tô com essa daqui, ó. E tipo... Qual que você acha que é melhor? Não, não gosto dessas coisas não. Não gosto não, de calcinha não. Só um pico não, só a cor. E foi essa rosinha que dá mais destaque, nossa, aqui na minha ah! casa. Tem nada, cara. Tá usando calcinha? Mas... Sim. Que isso, meu. Eu não posso falar nada pra você, não. meu assim, Não Eu quero deixar o caquete aqui no meu corpo. Aqui. Não tem nossa. isso aqui, meu. Que boa, tranquilo, não posso falar dos zapos pra nós treinar os zapos. Não, não, que zapo, mas... cara, aqui, cara. Não, não, não, não, cara. Não, cara. Tá cobrado, não, cara. Não, não, não. Não, de Não, não chega nada. Sim, irmão? Sim. Você chegou na hora certa, bebê. Na hora certa, bebê, o que é isso? Não que foi? Tá Qual fica a tua forma, para você ou você, Você fica esse assim. Não, achei sei, mas o que, que você tivesse aqui, pô, legal. Essa mulher... E essa? Também tomar uma aqui. Não vai ter uma lombaia Não Assim, não querer mexer no saco. Tipo assim, eu já... Parei, ah, jovem. E aí, João Kleber, firmeza? O negócio é o seguinte, eu vou te apresentar hoje os camaradas aqui da Quebrada. A mulher que roda aí. Vaza. Que isso, Tony? Tu mata o um cara de susto, ô maluco. Que é isso? Ei, só tem louco nesse programa, meu amigo. Vou te Achando tá por quê, mano? Bora. Olha, lá, agora, olha agora, olha agora. Abaixa, pelo amor de Deus, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa. Não, não olha, não olha não. Ufa, vamos lá. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus do céu. Doido, meu! Vambora, gente! Bora! Olha agora! Olha agora! Abaixa! Abaixa, abaixa! Abaixa! Só <risos> o barulho! Abaixa, é ua. um cara de pau! Bora! Ai, ai, abaixa, abaixa! O <risos> que que tá acontecendo? <risos> Bora! muita emoção do nosso esse ator é o cara, cara de pau esse é, o, esse é o cara meu é esse o cara é esse aqui ó meu amigo conhece aqui ó chiquinho chiquinho melhor motorista que meu pai teve na firma de vida não. não é você não é você, você bom, aqui, pô, é. tá bom que que que que aqui, pô. Que é Chiquinho, bom esse é o cara! Esse é o, esse é o cara, bicho! Esse é o cara! Oh, volta! Volta! Volta! Esse é o cara, bicho! Esse é o cara, bicho! Eu tenho certeza, é ele! Esse é o cara, bicho! Agora que eu lembrei, você trabalhou de segurança no meu baile, no meu bailão! No meu bailão, você trabalhou! Não, eu lembro de você, eu lembro de você! Eu vou embora, vou pra lá, vou pra lá! Desculpa aí, tá? Desculpa aí, eu vou no banheiro pra ir embora, tá? Esse é o cara, bicho! Esse é o... esse é o cara, bicho! Esse é esse aqui! Esse é. Ó, ó, aí, mano! Espera! Espera! Esse é o cara! Esse é o cara, bicho! Esse é o cara! Esse aqui é o Chiquinho, ó! Como vai, Chiquinho? Chiquinho o quê, pai? é você. Trabalhamos juntos, era, era o. Fi... Costas, eu, eu era motorista, você era, né? motorista, era o fice daquela firma eu lá! Sim, eu trabalhei com o na minha vida, eu tenho certeza que eu conheço ele, tá? Eu trabalhei com ele, bicho! Esse é o cara, bicho. Esse é esse o cara. É, esse é o, esse é o, esse é o cara, bicho. Esse é esse o cara. É, agora eu lembrei. Não, não era o t não. Você era atendente. Você ficava na porta atendendo o pessoal. Atendente pessoa. o quê, rapaz? Ih? Eu tô tomando um refrigerante aqui quieto. O ah, problema é seu que você tá tomando. Você toma onde você quiser, bicho. Toma onde você quiser. É. O problema é teu, tá Eu sabe? gosto que eu tomo onde eu quiser. Ah, você toma? Eu tomo mesmo. E o cara toma mesmo, Opa! Ô, oh, você é folgado, hein, mano? O que, que é, rapaz? O que é, rapaz? O rapaz? Que eu que eu quero. Tá que eu tenho medo de você? Eu tenho tá medo tá de, de da você, nem de você, tá mesmo? Eu me garanto, eu me garanto, rapaz. Tá bom? Eu me garanto. Opa! Que eu que eu quero. Tá bom? Eu vou, eu vou. Essa é a. Essa é a. Essa é a cara, meu. Essa aqui, ó. Essa é. É você mesmo? o melhor, melhor funcionário que a minha mãe teve foi essa Caramba, moça aqui. Tá estranho, cuidava. Cuidava é do meu. Me... Eu tenho um filho de 10 anos, ela dava de mamar pra ele direto, lembra disso aí? Ué. Não, na mamadeira, cara. Dá mamadeira que eu queria tomar mamadeira. Desculpa aí, desculpa aí. É você mesmo! É você mesmo, é você mesmo, é ela, eu agora eu vi. Eu tá tô levando um louco rir. de cheio. Difertil, divertido. É você. Não. Não sou eu, não, eu lembro de você, eu lembro. Isso, Sabe por quê? Porque você tinha o cabelo preto. Não, senhor. Agora você oxigenou o cabelo. Ah, que a é... Daí, você é a loira falsa. Você é loira. Eu vou pedir desculpa pra ela. Tá vai aceitar? Mim, desculpa, você me desculpa, desculpa. Você me desculpa, desculpa. Foi a maior Pode sentar, pode tentar. Desculpa aí. Você queremos? Desculpa Chiquinha. Desculpa aí, Chiquinha. cara. Bebeu. Dá Me nesse Não, mas você, Nath! Você, vou dar porrada, hein? Eu vou dar porrada, hein? Eu vou Eu